Além de ser uma das maiores cantoras gospel do Brasil, Fernanda Brum é uma mulher muito bem sucedida e que sabe muito bem como aproveitar os luxos que seu dinheiro pôde comprar. Então você já parou pra pensar como é a vida dessa milionária? Neste vídeo, conheça como é a vida luxuosa da cantora Fernanda Brum.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 Carreira Nascida em 1976 no Rio de Janeiro, Fernanda Brum é filha de pais evangélicos e descobriu sua paixão pela música ainda criança, aos 5 anos de idade. Fernanda Brum já cantava, já que seu pai era quem ensaiava o coral da igreja. Aos 12 anos depois da separação dos pais, ela passou um período longe fora da igreja, tendo trabalhado então como modelo e cantora secular. Ela só foi voltar aos 16 anos durante um show gospel quando finalmente encontrou sua vocação. E então se entregou para Jesus e começou a colocar em prática o chamado de Deus em sua vida. É Espírito, é verdade, é verdade, te na música, o seu álbum de estreia de Fernanda Bru foi o Meu Bem Maior, lançado em 1995. O disco foi um sucesso em todo o território brasileiro. E em 1997, Fernanda Brum lança seu segundo álbum intitulado Sonhos, que pela segunda vez superou a marca de 100 mil cópias vendidas. Durante os anos seguintes, a cantora continuou se destacando no meio evangélico como uma artista gospel com muitos álbuns de sucesso.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 No total, Fernanda Brum já vendeu mais de 7 milhões de cópias entre CDs e DVDs. Ela é casada com o produtor musical Emerson Pinheiro e tem um casal de filhos, Isaac e Laura. Além de cantora, Fernanda também foi ordenada pastora junto com seu marido. Casa Muita gente tem curiosidade de saber como é a casa da Fernanda Brum. E por ela ser uma milionária que sabe muito bem como aproveitar seu dinheiro, ela não mede esforços na hora de ter uma boa casa. Segundo o seu próprio site na internet, ela possui uma humilde residência que fica localizada em Vagem Grande, em um bairro nobre do Rio de Janeiro. No portão da entrada da residência, uma placa de boas-vindas, com o título Bem-vindo a Hebron. E já somos surpreendidos com um quintal maravilhoso, com as várias flores e plantas que Fernanda ama. E coberta, podemos observar uma piscina. A estrutura da casa é impressionante, com uma fachada belíssima. Assim que entra na casa, é recebido por uma mesa de jantar enorme, com louça que brilham aos olhos. Toda a elegância fica por conta das cadeiras, todas de almofadas. É sempre muito farta com um bom café da manhã, afinal o dia a dia de uma cantora gospel é bem puxado. Na parede, a sala é decorada com um lindo quadro de desenho de gerações, provavelmente pintado pela própria Fernanda, que já confessou gostar muito dessa arte. Um espaço amplo que foi capaz de acolher todos os seus convidados para o chá de bebê de sua filha, isso lá no ano de 2009. A casa é o refúgio da cantora, onde ela descansa com a família. E apesar de não ter muitas informações sobre essa propriedade da cantora, para ter uma noção, existem casas nesta mesma região que chegam a custar mais de um milhão de reais. Mas essa não é a única propriedade da cantora. Ela também possui um outro imóvel na Barra da Tijuca, conforme vemos nesta foto, inclusive já tendo mostrado na televisão. As imagens são provavelmente do ano de 2002 e vemos Emerson, esposo de Fernanda, mostrando sua humilde residência. APARTAMENTO Fernanda Brum é uma mulher que sempre está fazendo viagem, seja aqui no Brasil ou fora dele. E para isso escolheu morar bem próximo ao aeroporto no Rio de Janeiro, isso mesmo. Seu luxuoso apartamento na cobertura fica localizado na Cidade Maravilhosa. Um imóvel aqui está na faixa dos milhões de reais, chique e de fazer inveja a qualquer fã. Isso é para quem tem forte poder financeiro, como uma cantora gospel, a Fernanda Brum. Ao entrar na sala é recebido por uma mesa de jantar enorme e o que deixa mais espetacular é por ser de vidro. Toda a elegância fica por conta das cadeiras, todas de almofadas. O ambiente tem um visual muito moderno, e espaçoso e carregado de luz e tons brancos. As paredes são decoradas com quadros pintados pela própria Fernanda Brum. Os peixes sobre as águas em referência ao seu álbum Águas Profundas. Aqui vemos essa enorme sala, com uma estética branca bem iluminada, cheio de móveis caros e bem selecionados. Sobre a estante seus portas-retratos de casamento. O casal vive num ambiente bem aconchegante, simples mas bem confortável. Em torno da sala vemos esse piano e, sobre ele, Fernanda faz questão de estampar as suas belezuras, os seus Grammys latinos, chique e de fazer inveja a qualquer fã. Aqui na sala é o lugar que o maridão gosta de relaxar e tocar uma boa música ao lado de sua amada. Com um toque acolhedor, a sala se junta com a copa e dá de fundo para uma sacada maravilhosa. Aqui é um dos ambientes que ela gosta de passar o tempo para brincar com seus animais, algo que Fernanda parece gostar muito. E inclusive está sempre compartilhando momentos hilários com os seguidores nas redes sociais. Vamos lá querida, concentra agora, nós vamos orar ao Senhor Jesus. Nesta área externa, vemos a churrasqueira e o local que ela mais gosta, a belíssima piscina. É aqui que Fernanda pode aproveitar momentos de descanso da rotina corrida que possui, curtindo muito nessa piscina junto de sua família, com essa vista maravilhosa. É, realmente o destaque está neste ambiente, onde Fernanda e sua família aproveitam também para saborear um café numa mesa farta. Afinal, ela merece pelo seu esforço e muito trabalho para chegar onde está hoje, uma cantora gospel de muito sucesso. Em seu é quarto, é possível ver uma decoração minimalista com um ar de modernidade. Além do belíssimo lustre, o que chama a atenção mesmo é a sua banheira de hidromassagem. Um quarto luxuoso que oferece todo o conforto que se possa imaginar, proporcionando para ela e o marido uma excelente qualidade de vida. E subindo a escada para o segundo pavimento, os discos de ouro decorando a parede chama a atenção. E então vemos outras amplas suítes que o imóvel possui. Além de ser toda decorada com quadros da família, o que chama a atenção mesmo são os vários de disco de ouro que Fernanda Brum já conquistou durante sua carreira de sucesso. E o seu luxuoso apartamento é onde ela busca refúgio e descanso na vida agitada dos seus shows. Apesar dela nunca ter revelado seus imóveis ao público, provavelmente deve ter investido um bom dinheiro. Para se ter uma noção, existem apartamentos na cobertura nesta mesma região que chegam a custar mais de um milhão de reais. Gastos Extravagantes Fernanda Brum é uma mulher poderosa que já conquistou uma grande fortuna com o seu trabalho impecável. E é por isso que a nossa amada pop popstora do cabelão pode gastar bastante dinheiro com sua aparência e também com seu estilo de vida confortável. A cantora gospel sempre comparece grandiosa em eventos vestida de uma forma impecável. O que é fato é que ela é uma mulher muito vaidosa que sempre está chamando atenção com seus looks deslumbrante. Ela já foi vista, por exemplo, com uma mochila da Grife Vitor Hugo avaliada em mais de 5 mil reais. Ah. Ah. A linha Duca é uma mochila feminina ideal para o dia a dia moderno, possuindo divisões com bolsos e compartimentos internos multifuncionais com alças de couro. Olha que lindo esse icônico monograma que traduz a tradição e elegância da marca Vitor Hugo. Em outra ocasião, a cantora foi flagrada passeando com óculos de sol de alto luxo, da grife Daniel Svarovic, que pode custar mais de mil reais. Um óculos com seus cristais lapidados por máquinas especiais e colocado à mão, tudo para garantir beleza e sofisticação ao usuário. E Fernanda esbanjou beleza usando seu acessório luxuoso, que complementou com sua vestimenta. Estética a harmonização facial sempre esteve na moda e muitos artistas já aderiram à prática, em especial as mulheres. E Fernanda Brum é uma delas que se sujeitou a um procedimento estético e surgiu com um visual diferente. Fernanda Brum, por meio de sua rede social, resolveu mostrar o tratamento que estava fazendo no rosto. E para ficar assim com uma aparência mais jovem, é preciso desembolsar entre R$ 3.000 a R$ 13.000, dependendo do procedimento. O que não é problema para Fernanda Brooke, é uma mulher rica e poderosa, que sabe muito bem como usufruir de seu dinheiro, e sempre está linda, com uma energia incrível no rosto, graças às suas, digamos, plásticas. Carros Fernanda Brum é apaixonada por carros e também parece gostar muito de dirigir carros antigos, tanto que ela possui em sua garagem um pointer em 1995. No ano de 2021, ela levou seu pointer para fazer uma reforma, conforme vemos nas imagens. Um veículo bem popular e que hoje, dependendo do estado de conservação, pode valer muito dinheiro. Num site de vendas na internet, por exemplo, um point desse modelo chega a custar aproximadamente 19 mil reais. Gente, é meu. Esse pointer é meu. Quem nunca sonhou em ter e dirigir um automóvel caríssimo? O que não é problema para os famosos do mundo gospel como a cantora Fernanda Brum, que apesar de preferir manter segredos sobre quais os carros que ela e seu marido dirigem, ela aparece em um vídeo dirigindo essa enorme picape Ford Ranger.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 Em 2017, ela apareceu num vídeo em frente a esse carro. Fernanda Cantora Fernanda Brum E nesta foto dá para perceber que se trata de um belíssimo carro. O veículo trata-se de uma luxuosa Toyota Hilux blindada, um enorme carro capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros. O interior do veículo possui um acabamento impecável com todo o requinte de um verdadeiro carro de luxo. Estima que o veículo é modelo SW4 de 2013. E para ter esse incrível veículo, pode ser necessário desembolsar mais de 150 mil reais. Mas o modelo mais novo desse luxuoso carro pode chegar a custar muito mais caro, mais de 300 mil reais. No vídeo, Fernanda agradece aos policiais pela proteção, visto que ela havia sofrido uma tentativa de assalto. Inclusive, chegaram a disparar contra o veículo, mas por ser blindado, ela e o motorista não foram atingidos. Fernanda alega em não ser dela o carro, e sim emprestado do seu irmão. Fernanda Brum é uma mulher apaixonada por carros, não sendo à toa que ela sempre grava vídeos dirigindo, e não perde a oportunidade de aparecer em fotos na frente de carros. Aqui nessa publicação ela agradece uma locadora de carros em Orlando, nos Estados Unidos, já que ela disse em entrevista que aluga carros quando vai a Orlando. Inclusive já chegou a alugar um Camaro, carro esse que tem o um valor estimado aqui no Brasil de 538 mil reais. Ela também já confessou que usou na obra missionária um Jeep SUV 2021, cujo valor parte de R$ 92 mil reais e pode ultrapassar os R$ 100 mil, reais, dependendo das especificações. Apesar de supostamente esses automóveis serem ou não de Fernanda, isso mostra que o casal mudaram muito com o passar dos anos. Veja essa foto dela junto de seu amado esposo Emerson com seu Fiat anos 70. Fortuna Fernanda continua fazendo shows em todo o Brasil e é um dos maiores nomes da música gospel. Além de cantora, também é pastora juntamente com seu marido, uma das artistas que mais ganhou dinheiro na história e o que vimos é que ela não mede esforço na hora de usufruir da sua fortuna. A cantora segue com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, o que representa uma grande oportunidade para parcerias e trabalhos publicitários. Ela tem também milhares de ouvintes mensais nas plataformas digitais. Fernanda também é dona de um canal no YouTube onde ela publica seus trabalhos musicais. Hoje ela já conta com mais de 3 milhões de inscritos e este número só vem crescendo. E apesar de não saber ao certo qual é o valor da fortuna de Fernanda Brum, contudo com tantos anos de trabalho e por ser uma cantora tão bem sucedida, provavelmente ela deve ter um patrimônio multimilionário. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like!